Quero mesmo. Puxo parado no mesmo lugar. Só jogo de snipers. E com as bolsinhas da explosivo, Pet. Explosivo, para me apoiar o oh, José. o mesmo. Campero. Sempre estou parado em algum lugar Eu não sou besta Só fico esperando Um cabra pra matar Pra que sair correndo Carga, e, Pelado no escuro Matar tá bom, e meu time me chamar de burro Campeirar é arte Ou se é José Seja bem-vindo ao choro de muitos E o quê? O quê? Pra querer sair correndo Pelado no escuro Pros homens me matar time me chamar de buru, Campera é arte, uh, uh, uh, uh. seja bem-vindo ao choro de muitos, Campero mesmo, Com uma cremosinha com gosto de limão. Sabor de beterraba Que perto de um carro Rapaz, que explosão Que bom, José! Campero mesmo Todo mundo, só vocês Com uma cremosinha com gosto de limão Sabor de beterrabas que perto de um carro, mas rapaz que explosão. Pra querer sair correndo pelo lado no escuro, pros homens me matar e o meu time me chamar de burro. Camperar é arte. Já vem menino a choro de muito uh, uh, uh. Pra que sair correndo é Pelado é no pessoa. escuro Prosume me matar é E pessoa. o meu time me chama de burro Campeira é arde Bem-vindo ao choro de muito. Explosivos carregados. Corre, José.